55% das crianças não estão alfabetizadas aos 8 anos de idade. Metade, mais da metade das crianças com 8 anos não sabe ler e escrever. Que país que a gente quer ser? Você entende como é grave? E estão falando de bobagem aí? Querendo mudar o Paulo Freire, que é o patrono da educação? E aí ficam falando do Paulo Freire que é um cara reconhecido no mundo inteiro. Mas é uma discussão tão idiota, tão desnecessária, diante dessa urgência, dessa calamidade que a gente vive, que é inaceitável esse tipo de discussão. É, de novo, é picuinha. Ah, vocês gostam? Quem estava no governo colocou esse cara como patrono? Nós vamos tirar. Quem que a gente vai pôr no lugar? Não sei. Pensei, só que esse não vai ser. A bola é minha e eu vou tirar ele. Picuinha besta, de gente pequena. Gente pequena não vai tirar a gente disso aqui não, ó. Gente que tá se preocupando em discutir esse tipo de coisa, não tá com a atenção voltada pra essa desgraça aqui. Então é muito sério. Aliás, por falar no Paulo Freire, ele morreu faz 22 anos hoje. O Paulo Freire, que foi uh, uh, uh, escolhido como patrono da educação, não sei se foi 2012, 2010, 2002, não, acho que foi 2012, se eu não me engano, e que agora tem uma, uma perdão, uma deputada do PSL que quer, de Santa Catarina, o nome dela é Caroline de, Tor, de Torne, Tomri, e agora eu não sei, eu escrevi tão rápido aqui que nem eu sei, desculpe. Caroline, Santa Catarina, um projeto de lei, para revogar essa lei que transformou ele em patrono. E aí eu que estavam perguntando para ela no Twitter: você já leu algum livro do Paulo Freire? Como é que uma pessoa que nunca leu um livro de quem quer que seja chega lá para tirar o cara do patrono? Ela nunca leu um livro. Que autoridade a pessoa tem? O que, que você entende disso? É picuinha? O que, que você entende disso? É perseguição? A pessoa não conhece o cara? Não conhece, não sabe quem é. Mas quer tirar ele. Porque ele foi escolhido pela outra turma, então agora a bola é minha, eu vou tirar. Um cara que é reconhecido no mundo inteiro. Nas melhores faculdades do mundo. Tá lá o livro dele. Complicado.